Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula hoje é de História para o nono ano. Bom, hoje nós vamos ver um pouco sobre o mundo da Guerra Fria, as duas potências, Estados Unidos, e expansão da União Soviética e o bloqueio de Berlim. Bom, o mundo da Guerra Fria. Retomando um pouco o que nós vimos na aula passada sobre a Segunda Guerra Mundial, o mundo, na época da Guerra Fria, vivia um momento de é, grande tensão entre a Alemanha e os Estados Unidos. Primeiro, ao lançar as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos mostraram ao mundo, em especial a União Soviética, todo o seu poderio bélico. As relações entre as duas potências vencedoras da guerra ficaram bastante tensas e elas passaram a disputar áreas de influência internacional. Na época da Segunda Guerra Mundial, nós vimos que os Estados Unidos e a União Soviética elas eram aliadas. E justamente com a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética percebe e começa a ver o grande poderio bélico dos Estados Unidos. No final da Segunda Guerra Mundial, a, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos começam a ter um clima de tensão, porque os Estados Unidos começam a expandir territórios e também porque uma nova ideologia, que era contra a ideologia econômica e política da União Soviética, começa a surgir aos Estados Unidos, que é o capitalismo. Bom, as duas potências mundiais que, se, que ressurgem na Segunda na Guerra Fria, né? Isso tudo com o final da Segunda Guerra Mundial. A primeira os Estados Unidos, né? Primeiro, os Estados Unidos lançam a doutrina Truman, que é a doutrina em que todo o sistema de governo é baseado no sistema monetário. O lançamento do Plano Marshall, em que todos os países faz, faz, fizer, que adotarem o capitalismo né, como um sistema de moeda e adotar também a questão do, do sistema democrático. A criação da OTAN em 1949, que foi para proteger a Europa Ocidental dos comunistas, né, era um grupo de, de, de composto também por militares, né, cujo objetivo era realmente... É, eles não tinham o objetivo de lançar mísseis nem de agir com força, né, era uma guerra mais ideológica. Então, o objetivo realmente era que muitos, muitos estudiosos lançassem não só tecnologias, como também estudos que comprovassem que o sistema capitalista era, era maior do que o socialista e lutar também contra o comunismo que estava se avançando no mundo nesse período. A OTAN, que era formada pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Noruega, Islândia, Itália, Grécia e Turquia. Do outro lado, a outra grande potência mundial, que era a União Soviética. A União Soviética contava com o apoio de vários países do leste europeu, que viviam sob o regime socialista. Em 1947, a União criou o Conforme e em 1949 criou também o Comecon. Na verdade, é, quando o mundo se bipolariza, se divide em socialismo versus capitalismo, começa então uma guerra completamente ideológica, muito diferente daquilo que a gente viu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Já é uma disputa por... Não só por território, mas a, a, o modo como eles viam já essa guerra e como eles direcionaram essa guerra era completamente diferente. Porque os dois as duas superpotências, no caso Estados Unidos e União Soviética, sabia um do poderio bélico do outro. E sabia que um poderia exterminar, era capaz de exterminar até a nação do mundo, né? As pessoas do mundo. Então o que acontece? Então agora eles iriam conquistar território através de suas ideologias, né? É, eram pregadas as ideologias tanto do socialismo quanto do capitalismo pelo mundo. É através dos cordéis, dos estudos científicos, e aí mais para frente a gente vai conhecer um pouco sobre também a Guerra Espacial, que foi um marco muito importante da Guerra Fria. Em resposta à criação da OTAN, a União Soviética incentivou a formação de uma aliança militar entre os países do bloco comunista da Europa e o Pacto de Varsóvia. Apesar deles não, não terem o, a intenção de atacar nenhum país, atacar o outro, mas como eles sabiam do poder bélico dos dois países, eles ficavam os dois países ficavam sempre em alerta, porque se um país atacasse, o outro estava pronto também para atacar. Bem, e foi justamente após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, na Alemanha, com a Alemanha derrotada, foi dividida em quatro zonas de ocupação, a, ocupação, a zona soviética, britânica, norte-americana e a francesa. Em 1949, a Alemanha foi dividida em dois países, conhecido como a Bipolarização Mundial, que é a República Federal da Alemanha e a República Democrática da Alemanha. A República Federal, de um lado, estava a União Soviética com a ideologia socialista e a República Democrática da Alemanha estava os Estados Unidos com a sua ideologia capitalista. Berlim foi dividido em ocidental e oriental, e aí a construção do Muro de Berlim para dividir o mundo ocidental do mundo oriental, o capitalismo do socialismo. E o muro que foi o grande símbolo da Guerra Fria. E aí o Muro de Berlim sendo construído na época logo após o, fim, o término da Segunda Guerra Mundial e o início. Da guerra Fria, que marcava a bipolarização mundial, capitalismo de um lado, socialismo de outro. Apesar de da, da Guerra Fria não ter sido uma guerra armada, mas houve muita opressão na época também. Os comunistas, principalmente da União Soviética, eles, eles agiam com coação com muitos dos... dos principalmente dos, dos moradores da Alemanha socialista, né? Então não foi também tão pacífica assim, principalmente a parte socialista da Alemanha. Então, com a divisão da, da Alemanha Oriental e Ocidental, essa ideologia se espalha por toda a Europa e por todo o mundo. A briga entre o, que, o capitalismo e o socialismo. Isso desde 1945, durou mais de 40 anos, essa Guerra Fria. É, em seguida veio a Grande Guerra Espacial, que foi, na verdade, bem, o objetivo deles era mostrar qual dos dois, das duas ideologias eram mais forte o capitalismo ou o socialismo. Então, os Estados Unidos, assim como a União Soviética, começa a investir em tecnologias. E um dos grandes objetivos era conquistar o espaço, né? Quem iria primeiro ao espaço? Então, começou a mandar homens, querer mandar homens à Lua, é... estudos sobre astrologia, astronomia, começaram a ser desenvolvidos na época... Tanto na, na Alemanha Oriental quanto na Alemanha Ocidental, tanto quanto no capitalismo, países capitalistas como países socialistas. Nessa época houve, houveram várias manifestações, tanto de estudantes nas universidades, muitos deles, muitas em praça pública mesmo, é, grandes contadores de cordéis, tudo isso falando, um de um lado falando sobre o socialismo e outro falando do capitalismo. Essa guerra ideológica realmente ela virou na época uma religião, porque era pregado onde você ia, aqueles que acreditavam no socialismo quanto aqueles que acreditavam no capitalismo, e esse era o objetivo das duas grandes potências, era conseguir aliados, conseguir pessoas que cressem na sua ideologia e assim eles iam expandir os seus territórios e dominar os seus territórios. Até então, o um mundo grande muito dividido. E aí os Estados Unidos entra na briga na guerra espacial e vamos mandar. E aí onde a gente conhece o primeiro homem que foi à lua, o primeiro homem que foi ao espaço, o primeiro foguete lançado pelos Estados Unidos ao espaço, o primeiro homem norte-americano a ser enviado à lua. E aí, conforme esses estudos iam sendo iam sendo avançados, a o capitalismo começava a sobrepor ao socialismo. Porque o socialismo, ele começa a pregar não que todos aqueles que fizessem parte do socialismo eles tinham um partido único, é, não visavam o um crescimento monetário, era uma moeda única, um partido único e uma política única né, para todos os países que faziam parte do socialismo. Já o capitalismo ele pregava o crescimento monetário do país, não um partido único, mas uma democracia em que o povo ele estaria ligado diretamente nas decisões políticas, econômicas, sociais e culturais da nação. Com isso, o capitalismo começava a ganhar grandes adeptos, começando a partir pela Europa, indo para o Oriente, ao Ocidente e chegando a milhares de países do mundo. É então que em 1990, o grande general do, do socialismo é, morre, né? colocam-se outro, outro general no, no lugar, pra, pra, no Partido Socialista, e aí o socialismo começa a passar por grandes mudanças naquilo que se pregava. Até então, vários países como Cuba, União Soviética, começam a perder também países, né? Começam a países se, se dividir, como a República Tcheca, como a República Eslováquia na época. É, e outros países começam a, a, se, a reestruturar o socialismo. E é nesse momento que a União Soviética, antes conhecida como Rússia, começa a perder a força e o nome de grande potência mundial. Nesse período de 1990, os Estados Unidos, juntamente com o capitalismo, né, já dominava praticamente o mundo todo. E o socialismo já estava praticamente em cinco ou seis países do mundo como uma ideologia apenas. E aí o socialismo sai de cena e domina, né, que vira a grande hegemonia mundial, o capitalismo, como um modo de vida, de política e de sociedade de milhares de países do mundo inteiro. Então aí os Estados Unidos começa a se sobrepor como uma grande potência mundial e a Rússia perde esse nome de potência mundial e acaba o socialismo se o partido socialista se desfazendo, né? e se reestruturando, né? isso a gente pode ver até nos dias de hoje, como Cuba, por exemplo, que é um país socialista, mas que ele já vem adotando algumas ideias do capitalismo, né? o socialismo antigamente eles não criam na, na criação de microempresas, de microempreendedores, hoje alguns países socialistas eles já começam a abrir as microempresas, liberando os microempreendedores, reestruturando um pouco o seu modo de pensar. Bom, para a gente entender um pouquinho, a gente vai fazer essa, responder essa atividadezinha de fixação, essa questãozinha. O que foi a Guerra Fria? Bem, o que vem a ser essa Guerra Fria? O que foi a Guerra Fria frente a uma, um final de uma Segunda Guerra Mundial? É, a situação econômica que estavam os países que perderam e o que venceram a Guerra Mundial? Qual, o, o que representou essa Guerra Fria para o mundo e para os países que estavam envolvidos? Bom, a Guerra Fria foi estado de tensão permanente entre as duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, por um período que se estendeu do fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 1980. Durou pra mais de 40 anos as duas, a, a Guerra Fria, uma guerra somente ideológica, sem, sem força, né? não foi uma guerra sangrenta, não foi uma guerra armada, foi uma guerra apenas ideológica, entre o capitalismo versus socialismo. Bom, hoje nós vimos um pouco sobre o mundo da Guerra Fria, as duas potências que se ressurgiram na época, logo após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, que na Segunda Guerra Mundial eram aliadas e na Guerra Fria eles começam a lutar um contra o outro justamente por conta da sua ideologia política e social, que era o capitalismo e o socialismo. E o bloqueio de Berlim, que foi o muro de Berlim que foi feito para separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, bipolarizando não só a Alemanha, porque foi um marco na bipolarização mundial, porque dividiu o mundo em duas, em duas ideologias, que era a ideologia capitalista e a ideologia socialista. Depois da década de 90, que esse muro, que esse muro é quebrado, né, que marca o fim da Guerra Fria, né, em que o mundo se declara capitalista e o socialismo começa a sair de cena. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula.